E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um jogo NFT gratuito aqui para o canal. Vocês estavam com saudades de jogos NFTs de graça, então bora lá pro vídeo. Só peço aí para você então antes, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e vamos lá. Bom, basicamente o jogo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o Golden Bros. Ele é free to play, então aqui de cara é o que eu falei para vocês. Free to play é grátis para jogar e play to earn, ou seja, jogue para ganhar. Então você joga o jogo de graça, não investe nada e pode ganhar dinheiro com isso. Essa é a magia dos jogos NFTs gratuito. Então, tá falando que tá chegando aqui em 2022, a pré-venda e o acesso antecipado vão estar em breve chegando, e tá falando que são controles simples, é, batalhas tops, né? Batalha 3 vs 3, combate de tiro, tá? Desenvolvido na tecnologia de blockchain. Então, cara, parece que vai ter algo de dança aqui, mas não é um jogo só de dança, não. Acho que vai ter alguma coisa relacionada à dança, mas é um jogo de 3 vs 3, batalha de tiro, porrada e bomba. Tipo assim, Teta Arena, Free Fire pensa numa pegada mais ou menos nesse estilo, tá bom? Inclusive já tem um trailer aqui, eu vou clicar, a gente vai conferir, vou botar na íntegra pra vocês verem, então vocês conseguem ver um pouquinho aí das danças, tem todas umas danças, tá mostrando um pouquinho da gameplay, 3 vs 3, tá falando que é fácil de aprender e de jogar, tem vários skills que tá falando, enfim, e aí fala se você tá pronto pro Golden Bros. Além disso, a gente vê que vai estar disponível pra Android, iOS, PC, eh, APK, então cara, isso é muito legal também quando o jogo é acessível pra qualquer tipo de público, você tem Android, você pode jogar. Tem iPhone, pode jogar. Tem PC, pode jogar. Enfim, pode jogar em qualquer dispositivo, qualquer lugar, de graça. Eu acho muito bom quando joga NFT, é acessível para todos. Eu acho que isso, é, cara, é o mais importante, né? Ser de graça e ser para celular é o mais importante, na minha opinião, para os jogos NFT. E, cara, o game está bem no início ainda, tá bom? Infelizmente, a gente não tem muitos detalhes. Mas ouvi vou ver algumas notícias aqui para vocês já ficarem de olho Esse projeto. Eu acredito que vai ser muito promissor. Então, olha só, a Binance e a Netmarble assinam uma parceria estratégica para construir um ecossistema global de Play-to-Earn, ou seja, jogar para ganhar, e NFT, né? Então a Binance, líder mundial, né, em blockchain, provedora de infraestrutura, anunciou hoje a parceria com a NetMabel, tá, para construir um ecossistema global Play-to-Earn. Então por meio da parceria estratégica, as duas equipes desenvolverão e contribuirão para a infraestrutura da Binance Smart Chain e haverá uma cadeia privada para a NetMabel desenvolver na BSC GameFi e ela vai construir projetos GameFi que podem aumentar o ecossistema BSC GameFi e o ecossistema Play-to-Earn global. Então basicamente, olha só, só, a Binance e a Netmembers estão discutindo oportunidades para lançar uma oferta inicial de jogos IGO no mercado Binance NFT e realizar venda de jogos NetMamble NFT no mercado Binance NFT, e aqui basicamente como primeiro compromisso com a parceria estratégica, haverá a pré-venda NFT para Golden Bros, por isso que eu tô nessa notícia tá? Então mais recente jogo de tiro casual desenvolvido pela net Marble ok na Binance NFT então para quem não conhece a Binance NFT é uma parte ali da corretora Binance né onde você compra NFTs então tanto NFTs em imagens quanto de games aqui em cima tem um botão Game IGO tá e aqui eles fazem um pré-lançamento de jogos você consegue os itens dos jogos antes aí do real lançamento do jogo olha só vários exemplos aqui que teve de jogos NFTs lançados pela Binance NFT, Starsharks, Starring NFT, The Race, que é mais conhecido aqui, né, também, o Elf Kingdom, bem conhecido, The Verse, Dark Frontiers, alguns jogos bem conhecidos aqui, ó, Dragonary, vários jogos bem conhecidos aí do mundo NFT, Meta Moon, tá? Vários aqui começaram na Binance NFT e vários foram sucesso, Crypto Moon, Mobox, tá, começou por aqui, Mines of Larnia, Big Time, vários que vocês devem conhecer, Dragon Mainland, The Crypto U, esse aqui já não foi tão bom né galera mas enfim vários jogos começaram por aqui certo e aí esse jogo o Golden Bros ele vai começar ali também vai ter essa pré-venda em parceria com a Binance e a Netmarble lá né vai ser a pré-venda na Binance NFT então você já pode estar tá ficando de olho se você não tem conta ainda na Binance já cria já fica de olho porque quando o game for pré-lançado aqui você já pode estar tá tendo esse acesso lembrando que não é uma dica de investimento é apenas o que eu vou estar tá fazendo eu já tenho conta aqui na Binance e eu devo estar tá entrando aqui no pré-lançamento desse jogo tá e bom mas o que que é Net Marlon né? Pra você que não sabe, mano, é a maior empresa de jogos para dispositivos móveis da Coreia do Sul, fundada em 2000, tá, galera? É por isso que eu achei legal esse jogo. Cara, pensa aí, acho que, sinceramente, um jogo, olha, que vai ser lançado pela maior empresa de jogos mobile da Coreia do Sul em parceria com a Binance, né? Vai ser pré-lançado na Binance, a chance desse jogo estourar, na minha opinião, vai ser gigantesca, tá? Então, você que vai jogar de graça, cara, tem a oportunidade de entrar no jogo desde o início, fica atento e também você, talvez, como investidor, pode Pode aproveitar a oportunidade e investir no projeto. E aqui a gente já tem alguns dos jogos, né? Da Net Marble, Como olha só: o jogo da Marvel, do Homem-Aranha. Mano, vários jogos da Marvel. Sunen Attack. Cara, quem já jogou? Já joguei, mano. Jogo de Tiro, muito top. Grand Chase, muita gente jogou de 2003. Donnage World também. Guns E The Duel, né? Muita gente já jogou também esse jogo. Star War. E pra fechar, mano, aqui a gente tem o Twitter da Netmarble Oficial. Já divulgando uma imagem promocional do game, olha só que bacana. É importante a gente notar que a aparência do game tá muito top, cara. Pra mim isso conta muito, né? Porque, cara, jogadores normais... Sem ser jogador que pensa em vestinha, né, tem tal. Jogadores normais vão curtir esse jogo, porque é de graça e tá da hora, tá bonito, parece que vai ser legal. Acredito que a jogatina vai dar tão boa quanto aqui as imagens. Então, cara, isso conta bastante na minha opinião, fechou? Mas é isso, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então deixa o like, se inscreve e até a próxima.